Oi pessoal, tudo bom? Márcio Guimarães mais uma vez aqui com você, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Para você que está caindo aqui de paraquedas neste vídeo e não me conhece, eu sou corretor de imóveis, eu sou especialista em ajudar pessoas a comprar o um imóvel e a ser aprovado no financiamento. Nesse vídeo eu quero falar sobre um pequeno detalhe que eu pude perceber durante esta semana. Esta semana que passou aí o novo o lançamento do novo programa do governo que é a Casa Verde Amarela. Eu fiz um vídeo na semana passada que se você não assistiu, eu vou deixar passando aqui em cima uma tagzinha para que você possa assistir e onde eu dei o meu comentário, falei sobre algumas coisas sobre o programa, algumas perspectivas que eu tive observando aí a, a live que o, que o presidente da Caixa Econômica Federal né, é, apresentou, mas um detalhe esta semana me chamou a atenção e eu procurei em muitos sites vários sites de, de, de, de informação sobre o novo programa como é coisa nova sempre gera dúvida né e eu achei algo que eu achei sensacional e eu queria compartilhar aqui com você então se você é mulher está comprando um imóvel neste novo programa do casa verde e amarela se você é homem também está comprando é casado preste atenção neste detalhe que com certeza vai mudar muitas coisas daqui para frente gente eu pude perceber nessa mudança do programa que o que o programa novo ele está beneficiando as mulheres sim na compra do imóvel eu pude perceber que lá na mp se não me engano 996 2020 é que né coloca e regulamenta aí o novo programa casa verde e amarela que todas a é, toda compra do imóvel nesse novo programa é beneficia, beneficia a mulher no registro de imóveis ou seja é é preferencialmente o um imóvel vai ser registrado no nome da mulher tá preferencialmente mas pode sim então para que os homens não fiquem preocupados pode sim registrar também no nome do homem preferencialmente no nome da mulher este programa está abrangendo muitas informações a respeito da separação e do registro de imóveis, tá? Então segura aí, eu já vou falar algumas diferenças que o programa está abordando na separação, mas antes eu quero falar sobre o benefício que o programa está dando para a mulher que é no registro. Então vamos lá. Então ela tem a preferência para registrar o imóvel e caso ela seja a, a, vamos dizer assim, a chefe da casa, ou seja, a renda dela que está sendo é, utilizada para o financiamento, é ela, e você não trabalha, não está utilizando nenhuma renda, ou se sua renda é menor, muito pequena, e a dela é maior, e a compra está sendo feita, vai ser feita no nome dela. Não tem como ser no teu nome. Se ela for chefe da casa dela. Se ela tiver filhos com você, ou tiver filhos, né? Lá na MP diz que se ela tiver filhos e existir uma separação, independente da, da, da forma do casamento se você é casado com separação total de bens, se é com separação parcial de bens, se é com união universal de bens o imóvel vai ficar no nome da esposa, da mulher. Este é o benefício no registro do imóvel. Sim, Guimarães, mas se a renda, na verdade, ela é minha, né? Não é o caso da esposa ser a chefe. Eu sou o chefe e ela está entrando como é, no, no meu no registro, tem preferência, mas está no meu nome e eu me separar. Com quem fica o registrado imóvel? No nome dela, principalmente se ela tiver filhos, vai ficar no nome da esposa. Essa informação que eu, estudando, olhando ali a MP, pude perceber que o governo está dando esta preferência para a mulher. Então, se você comprou um imóvel, se você está comprando um imóvel, e já, se, eu sei que muitas pessoas pensam já, aí se eu me separar, como é que vai ser? Então, já saiba que, comprando no programa Casa Verde e Amarela, se você tiver o um imóvel com a sua esposa, o imóvel vai ficar registrado no nome dela. Guimarães, mas se eu precisar, por exemplo, me, é, me separar, mas a renda é minha, eu vou continuar pagando mesmo estando no nome dela? Sim, você vai continuar pagando a responsabilidade no contrato de financiamento quando existe lá, ela continua sendo sua, se for o primeiro, é, vamos dizer lá, o proponente, né? Na compra do imóvel. Então você continua sendo responsável do financiamento. Se você não pagar, você vai ser executado, tudo vai ser acontecer normalmente. O registro do imóvel apenas fica o no nome da mulher. Entendidos? Tem outro detalhe que muitas pessoas estavam me perguntando ao decorrer do programa, que é o seguinte, é sobre... Se eu tiver um programa é, já adquirido um programa né e, e, preste atenção nisso que isso é uma coisa que acontecia erradamente as pessoas pensavam e este novo programa veio pra corrigir tá se eu me separar da minha esposa ela não tinha eu que conseguiu a compra do, do, da, da, da, na casa do programa minha vida né e, é, ou no programa novo Casa verde amarela. E, e aí eu me casei com ela, né? Então eu sou o responsável. E me separei. Ela consegue comprar um novo imóvel, um programa Casa Verde e Amarela? Não. Porque durante, se eu não me engano, pelo que eu li ali, são 10 anos, tá? Algum, um, um site estava dizendo que é 5, mas pelo que eu li, pode ser que as coisas mudem, porque como é um programa novo, as coisas vão acontecendo, pode ser que mude, mas durante 5, 10 anos... Você não consegue comprar se você separar hoje outro imóvel no programa Casa Verde Amarela, tá bom? E existem outras regrinhas que nós vamos estar falando no decorrer aí desse novo programa. Tem uma semana, dez dias praticamente que tá nascendo aí o Casa Verde e Amarela, e outras dúvidas vão aparecer. Então, o que eu queria dizer para você neste vídeo, é esse benefício que todas as mulheres, não sei se estavam sabendo, tem que tem a preferência no registro de imóvel, e se ela for chefe, ela é dona do imóvel registrado no nome dela, se ela tiver filho, fica com ela. Agora, tem um detalhe, se a guarda for passada para o marido, o chefe, né, se for o chefe da casa, aí pode ser passado o imóvel, registro de imóvel no nome do marido e não fica no nome da esposa, tá bom? Se você gostou do vídeo de hoje, eu vou pedir para que você clique aqui embaixo em gostei do vídeo, deixe aí o seu comentário, quero ouvir a tua opinião a respeito desse novo programa e não esquece nunca de clicar aqui embaixo em se inscrever no canal para me dar uma força e clicar no sininho para que você possa receber as notificações quando eu postar vídeos novos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até semana que vem, um abraço, fui, tchau, tchau, até mais!